Corta. Vamos parar um pouco, Lúcia. Voltamos em 10 minutos, ok? Nossa, que legal. As notas do fim são as mesmas do começo da música. Mas, que estranho. A ordem das notas está invertida. Como o Bach compôs a música assim? Ahá, um mistério, não é? Vamos desvendá-lo? Ah, João, você ainda tá aí me vendo pelo monitor? Então me explica isso. Bach compôs mesmo a música assim, de um jeito que dá pra ler a partitura ao contrário? Sim, essa foi a intenção dele. Você vai entender melhor se ficar sabendo um pouco mais sobre Bach. Johann Sebastian Bach era conhecido como o grande mestre da fuga e do contraponto musical. Por conta disso, o rei da Prússia, Frederico II, que era um bom músico, o desafiou a é improvisar uma fuga a duas vozes, num tema que ele considerava bastante difícil. Bá venceu o desafio imediatamente. Então o rei propôs um novo desafio. Dessa vez, para uma fuga a seis vozes. Bá pediu alguns dias e sua resposta ao desafio do rei foi a famosa oferenda musical. Uma obra complexa, cheia de enigmas, jogos musicais e fugas. Esse trecho que você acabou de tocar, Lúcia, é parte da oferenda musical de Bah. É um cânone a duas vozes e é conhecido como cânone caranguejo, porque quando você toca de trás para frente, que é como anda um caranguejo, a música é a mesma. Ela tem uma simetria de reflexão ou especular. Simetria? Simetria, sim. Presta atenção. Um objeto qualquer é simétrico em relação a uma transformação ou operação sobre ele se a sua forma não muda com a transformação. Vamos começar por um dos tipos de simetria. Se você rodar um círculo sobre o seu centro de rotação, ele não muda nada. O círculo é simétrico sob operação de rotação. Essa é a simetria rotacional. Outro exemplo pode ser visto com um cubo. Se a gente rodar o cubo 90 graus, ou múltiplos de 90, vamos ver outra de suas faces. Mas o cubo não mudou a forma. Então, Lúcia, uma rotação no espaço é um exemplo do que os matemáticos chamam de movimentos rígidos. Quer dizer que o cubo é simétrico em relação às rotações no espaço. É isso? Exatamente. Outro exemplo é um quadrado, que é simétrico nas rotações de 90 graus, ou múltiplos de 90 em relação ao seu centro. Agora vamos falar de outro tipo de simetria. Imagine um tubo infinito, ou seja, um cilindro que não tem fim nos dois sentidos. Esse cilindro é invariante, isso é, não muda nada se ocorrem translações ao longo do seu eixo. Isso quer dizer que ele tem uma simetria translacional. É claro que não existem cilindros infinitos, mas podemos ter simetria translacional aproximada para objetos reais. Se a gente voltar ao quadrado, pode ver ainda um outro tipo de simetria. Ele é simétrico em relação a uma reta perpendicular a um dos seus lados e que passa pelo seu centro. A reta se comporta como um espelho que divide o quadrado em dois pedaços absolutamente iguais. Esta é a chamada simetria de reflexão ou simetria especular. Bom, mas o que isso tem a ver com o cânone caranguejo de ba? Se você reparar bem nesse cânone vai perceber que, de todas as simetrias que existem no plano e no espaço, Bah, utilizou a simetria especular. É verdade. Na partitura da música é assim. Chega na metade da música e parece que tem um espelho. Da metade para frente, a partitura é o reflexo da primeira metade. Mas se você prestar ainda mais atenção, vai ver que, no caso do cânone que você tocou, temos duas simetrias especulares. Como se tivéssemos dois espelhos, um horizontal, que você já percebeu, e outro vertical, trocando as vozes. Deve ser super difícil fazer uma música pensando em tantas coisas. Podemos tentar fazer, o que, que você acha? Só para entender melhor como funciona a simetria. Nossa, bem legal. Então vamos ver se a gente usa alguns tipos de simetria nessa composição que eu tenho aqui. É essa música que está aqui no monitor, João? Sim, toque essa parte, por favor, Lúcia. Ok. Agora vamos aplicar a simetria especular. Eu, eu vou usar um efeito de espelhamento da imagem aqui no monitor. Então, a segunda parte da música será o espelho da primeira, ou o seu reflexo. Será que dá para a gente usar a simetria translacional também? Claro! De novo a tecnologia atuando. Eu vou aplicar um efeito aqui para copiar a primeira parte, mas deslocado um compasso para frente. Olha aí! Que beleza! A tecnologia ajuda bastante, né? Você sabia, Lúcia, que quando um DJ faz um loop, ele usa um princípio de construção de um cânone? Ah, não acredito. Então eu vivo fazendo cânone sem nem perceber. <risos> eu sou DJ nas horas vagas, sabia? Claro que sabia. Por isso eu fiz questão de te contar isso. Mas a simetria não foi aproveitada só pelos músicos. Nas artes plásticas temos um bom exemplo disso. O artista gráfico holandês Mauricio Escher explorou continuamente o tema, criando obras onde a simetria é o ponto de partida para efeitos visuais. Puxa, que legal! Ainda bem que você é o diretor musical desse filme, João. Mas será que agora, entendendo como Bá pensava ao compor a música, eu consigo tocar melhor a segunda parte? Claro, fica mais fácil assimilar a melodia sabendo da simetria, não é? E sem dúvida, simetria faz parte do universo de Bach. Então, boa filmagem para você, Lúcia. Atenção, produção, vamos rodar? Lúcia, tá pronta? Vamos rodar de novo a sua cena, tocando cravo, ok? Ok, diretor, agora eu estou pronta. Um, dois, três rodando!